Olá, bem-vindos à Biblioteca de Alexandria Esse é o nosso segundo vídeo extra aqui do canal E eu tô aqui pra falar sobre uma coisinha que eu queria fazer com vocês hoje Eu juro que é decente, tá? Como vocês bem sabem, a gente teve não faz muito o nosso primeiro unboxing aqui do canal Que, a bem dizer, foi uma data bem festiva, afinal de contas É sempre muito legal uh, fazer unboxings É sempre muito legal abrir boosters Apesar do valor que isso representa a menos nosso bolso, mas tudo bem a gente gosta mesmo assim o fato é que eu estou tão feliz que a gente fez esse primeiro unboxing que eu gostaria de dar uns presentes para vocês sim, esse vídeo é para divulgar uma promoção um sorteio que eu vou fazer aqui no canal de três cards que eu abri no Fat Pack de Sombras em mistrade do último vídeo os cards que eu vou sortear são os seguintes Audric Lunark Marshall Declaration in Stone e a Planeswalker Arlen Cord que flipa para Arlen Embraced by the Moon. Pra participar você vai precisar fazer apenas três coisinhas. Primeiro de tudo você tem que comentar esse vídeo. Vai ser importante que você tenha um comentário seu aqui nesse vídeo porque ele vai ser parte crucial do sorteio. Já vou explicar quê. Depois disso você tem que se inscrever no canal se você já é inscrito muito bem. E por fim você tem que curtir a nossa página do Facebook. Aqui embaixo na descrição eu tô deixando o link para a página do facebook eu vou selecionar os ganhadores através de uma aplicação online chamada youtube random comment picker e através dessa aplicação naturalmente a gente nota a importância de você comentar esse vídeo para ser elegível para ganhar um desses cards o resultado do sorteio vai ser divulgado no dia 30 de abril através de um vídeo que eu vou postar aqui mesmo no canal isso quer dizer que você tem até o dia 29 de abril uma sexta feira para cumprir os três requisitos, que é curtir a página do Facebook, se inscrever no canal e ter comentado esse vídeo, para ser elegível para ganhar um dos três cards que eu falei. Lembrando que o link para a descrição e para o regulamento da promoção está aqui embaixo na descrição do vídeo. Por isso não perca tempo e se inscreva logo no canal, vá lá curtir a nossa página e comenta esse vídeo. Lembra de comentar esse vídeo porque isso é parte importante para você ser sorteado. Uma boa sorte para todos. Muito obrigado por assistir esse vídeo. E ao sair, não se esquece de comentar o vídeo. Até mais. Para participar, você vai precisar fazer apenas três coisinhas. Três coisinhas.